Bom dia gente, sejam bem-vindos e hoje vamos falar do benefício do açafrão. Pesquisa comprova que uma dose diária segura é de 12 gramas. Muita gente não fala isso gente, 12 gramas diário. Todo mundo sabe, reduz a inflamação no organismo, usar na culinária indiana, extrato de curcuma, o açafrão da terra. É um tempero com propriedade anti-inflamatória, protege o coração, diminui o risco de câncer, evita envelhecimento precoce e diversas doenças mentais. Evita o diabetes, diminui a oxidação do LDL, que é o colesterol ruim, né? o mal colesterol. Então é isso que eu tinha passado passar para vocês. Se vocês quiserem mais informação de açafrão, deixe-nos no comentário que eu vou fazer um vídeo mais completo com todos os benefícios do açafrão. Até mais!